Vamos ver se. Vamos, vamos julgar. Vamos julgar na, na próxima oportunidade se essa live é de qualidade, hein? Oh, meu Deus. Deu bom time. Ah, ele me viu. <risos> Pensei que era alguma coisa tipo uns planetinhas. Não, é só uns ciclos aleatórios mesmo. Tem nada de. de concreto na abstrato. Até que, até que eu não joguei tão mal. Você saiu. Você saiu porque você quis ou porque sua net caiu? Achei que sua net tinha caído. Carregou, o Marcelo que vacilou. Poxa, precisa esfregar na cara também. Mimi perfeita. Eu só não fiz dia 25, estou tô fazendo live dia 5 outro não. Olha só! Que exemplo! Não... Ah, galera. Não exijam isso de mim. Eu não sou uma pessoa capaz de manter uma frequência em live ou em compromissos ou em qualquer coisa que eu, que eu tente fazer. Eu sou um cara inconstante. Eu sou vítima das dificuldades diárias de uma vida comum. Bugo. Tem dia que se acorda e seu cabelo tá meio, tipo, pro lado contrário. Tipo, tem um um fio vindo pra cá, outro vindo pra cá, assim. Eu sou isso. A minha vida é isso. Tem dia que as coisas não estão do jeito que elas deveriam estar. Eu vivo na live da safá mesmo, então é de lá mesmo. Não é de qualidade, não. Com certeza é. Se a pessoa falar que não é de qualidade, é porque é. Eu desconfio de quem acha que faz live de qualidade. Posso esfregar na cara, é só você pedir. <risos> é, meu Deus. Olha só, eu recebi, eu recebi uma notificação, claro que na hora que eu recebi a donate, no caso. Eu recebi uma notificação no celular do, da doação, Bom demais. Nossa, eu tô vendo a lista de donators ali embaixo que fica rolando na live. Tem três seguidos do do barco. Eu não, tinha, não lembrava disso. Como que tá meu nome pra você? Pinguna. Apareceu Pinguna pra mim. Na notificação apareceu Pinguna. O que apareceu quando você... O que apareceu quando você foi. entrou no. no QR Code. No PicPay? É, na no notificação apareceu sua pinguna. Ah, então não sei de mais nada. Marcelo Junior, boa. É isso aí. Eu deixei isso aí porque eu não queria deixar só o Marcelo. E eu não sabia o que, que eu poderia colocar. No nome, tá ligado? Tipo, nome eu não vou colocar 92. Poderia até colocar, mas enfim. Achei que seria menos suspeito, eu achei que seria menos suspeito em termos fiscais se eu colocasse o Marcelo Júnior que, que é correto, né? Voltei, oi Mi. seja bem-vinda de volta. Bom, eu vou dormir, boa noite. Boa live e boa noite. Alô, muito obrigado pela sua presença, viu? Bons sonhos para você. Espero que essa gata deixe essa perna em paz. Eita, nós. Ah, por que, que a. A briguita deles é mais forte que a eu quando eu sou de briguita. Já pegaram a sombra pro remond do seu time. Sombra? Entendi. Ah, o, ah entendi, entendi. Entendi agora. E, o o, o remond do meu time foi counterado por uma sombra. Boa. Eu morri igual um retardado. Acho que, o Marcelo, acho que só o Marcelo não ia, por isso que eu coloquei renda Pingu, né? Ah, precisa ter dois? Eu não, uh, não testei. <risos> Se eu deixasse só o Marcelo, seria tosco também, né? É, mas acho que não dá mesmo. Meu Deus. Olha só, que útil boa. As duas, né? <risos> Joguei com você agora, mas são uma negação. Para você não, Boshi. A noite é uma criança. Ela tá tomando banho e me olhando. <risos> Ai, meu Deus. Se o meu gato começa a tomar banho e me olhar, eu vou, pensar, eu vou ficar com medo, porque ele lava as mãos antes de atacar suas vítimas. E o meu gato, o Capone, ele é bem agressivo. Eu tava pensando aqui comigo. Ué? Comigo? Ué? Agora eu entendi. Eu... Imagina, você joga muito, Mi. Eu não entendi ainda. Ganhei ela hoje. Eu tive que comprar pela primeira vez. Ganhou alguma coisa dourada em caixa de evento. Ganhei. Eu não. Ah, a skin da. Ah, tá. Pô, entendi. A skin de, ping... de pinguim da... da Mei, Ok. Acho que vou aí jogar duas para falar de bastante. Passar... <risos> Eita, nós. Para parar de falar besteira, sapadeza, no chat. Fica à vontade. Você deve fazer o que te deixar mais feliz. Se quiser jogar, quiser falar besteira. O importante é... Contribuir com a live de alguma maneira. Que isso, pode continuar falando. É verdade. Marceline, depois dessa eu vou comer alguma coisinha. Vai trazer alguma coisa pra mim também? Eu aceito um chocotone. Super aceito. Marcelo, não sei se compro um pinguim, <risos> pinguim, eu acho que a, o Ibama vai tocar a campainha da sua casa aí se você fizer isso. Eita, nós. Que bizarro. Quanto mais safadeza, melhor, é isso. Esse é o lema dessa live, né? Quanto mais safadeza, melhor. É isso. O soldadinho que a pinguina pediu tá... Sendo efetivo. A nós, você acha que o Ibama vai bater aqui? Aqui aonde? O Ibama todo? <risos> Ai meu Deus, aí na sua casa só, só, só o suficiente pra te algemarem. guardando para comprar a da Moira. Nossa, eu, não, eu, não, eu acho que eu não consigo guardar dinheiro para comprar skin nesse evento, não. Acho que eu tô com mil moedinhas só. Nem isso, se for... O meu vai ter que ser na sorte. Ou vem ou não vem. E eu não ganhei nenhuma ainda nesse evento, eu acho, lendária. Oh uh, what? Ah, ele, ah, matei ele primeiro, ok, fez sentido. Nossa, é o mar, difícil, não sei se quer. <risos> tá com quase 3 mil, ah, então você consegue, tranquilo. Vou te relar enquanto a Harami vai comer, depois volto só pro chat. Olha só! Essa parte ah. Joguei bem, joguei bem com a recomendação da pingona. Essa partida foi mais rápida do que eu imaginava. É, joguei demais. me tinha carregando pra variar.